Não desanime, não fique triste. É hora de se divertir com Guinho. Um alegre palhacinho. Ele pode ser seu amiguinho. Um alegre palhacinho. Me dê um sorriso, me dê um abraço. E vamos juntos divertir com Guinho. Um alegre palhacinho Ele pode ser seu amiguinho Um alegre palhacinho Que dia lindo, tudo é bonito É hora de me divertir Um alegre palhacinho Ele pode ser seu amiguinho Um alegre palhacinho Venha comigo nesse agito E vamos juntos divertir com Guinho Um alegre palhacinho Ele pode ser seu amiguinho Um alegre palhacinho